Coloque então a capa de acabamento. Posicione a ferragem no assento da cadeira. A frente deve estar voltada para a lateral maior. Utilize os quatro dos parafusos menores para fixar. Pegue o braço direito, representado pela letra R, e parafuse do lado direito do assento. Utilizando os parafusos mais grossos. Posicione o encosto da cadeira e parafuse nos braços. Utilizando os parafusos intermediários. Faça o mesmo do outro lado. Coloque as peças de acabamento para esconder os furos. Encaixe os pés no assento e pronto. Sua cadeira está pronta para ser usada.